Hello, hello! Estamos aqui para a segunda parte da análise ao negócio e às ações da Abinbev, este gigante, gigante da indústria cervejeira. Por isso, depois da primeira parte que gravamos em Leuven, na Bélgica, agora, segunda parte aqui em casa, vamos a isso, vamos analisar aqui o negócio e as ações da Abinbev. Todos os dias os mercados chovem e deixam.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 Que as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Por isso, tal e qual como eu tinha dito anteriormente, esta é uma empresa que resulta da fusão aqui da brasileira Ambev com Interbrew, que era belga, e na verdade a história vai muito, muito lá para trás. Começa em 1240 com a cervejeira Leuf, que, que também é da Bélgica, e depois, um pouquinho mais tarde, já. Um pouquinho mais tarde, 100 anos depois, mais ou menos, 126 anos depois, com a Stella Artrois que ainda uh, se mantém lá as operações, ok, onde, onde gravei a primeira parte foi precisamente onde está atualmente a fábrica da Stellar Trois e por isso começou ali na, naquela cidade e, um, e já estás a ver que estamos a falar de uma empresa octogenária, acho que é assim que seja, tem realmente 800 anos de história e que resulta de fusões atrás de fusões, compras, aquisições e fusões que vão por estes anos fora, até mais recentemente se juntar na gigante InBev, que depois uh, juntou-se a mais umas quantas do México, do Brasil, da África do Sul, etc., e formou a gigante App InBev. Por isso é uma empresa que não parou de crescer inorganicamente, ou seja, aquisições após aquisições, e que hoje em dia vende mais de 650 marcas para… Uh, ou mais de 600 marcas, aliás, para mais de 125 países. É mesmo muito grande, tem tem cirurgias um pouco, espalhadas um pouco por todo o mundo, como tu vês, em todos os continentes, tem tem uma pegada praticamente em em todo o lado, e, e enfim, é um gigante da indústria com mais de 50 bilhões de dólares em receitas e que realmente tem gera aqui mesmo muito muito muitos fluxos de caixa, tem mais de 30% do mercado global deste néctar que é produzido há, há séculos. E cá estão alguns dos números principais, eles aqui dizem mais 500 uh, marcas, mas esta é uma apresentação mais antiga, são mais 600 atualmente, mais de 6 milhões de clientes, enfim, mais de 5 mil distribuidores, mais de 200 cervejeiras, mais de 100 mil fornecedores à abo mais de 20 mil agricultores que fornecem os cereais para produzir a cerveja, já está a ver aqui um ecossistema absolutamente gigante. Estamos a falar de uma cota de mercado cerca de, de 25%, eu disse antes 30%, era, 25%, de qualquer das formas é mais do dobro do segundo maior concorrente, é mais do triplo, do quádruplo do que o terceiro maior concorrente e por isso esmaga completamente qualquer um dos outros concorrentes em termos de receitas, em termos de volume de vendas. Mas nem todas as vendas são feitas de, de igual forma, como nós podemos ver aqui nesta imagem, a maior parte das receitas vem mesmo aqui da América Latina e da, da América do Sul, América Central e do Sul, se quisermos, são mais de 50% do volume, em conjunto, do, do volume da ABINBEV e que em termos de receitas também são dos mercados mais importantes, embora aqui a América do Norte apareça com 31% um bocadinho mais de receitas. De qualquer formas em termos de, de lucros, operacionais uh, antes de impostos, taxas e amortizações, por isso é VITDA, é uma métrica que não gosto muito, mas enfim, é o que a Abinbebe apresenta. Aqui realmente vemos que os principais mercados são da América do Norte, América Central e uh, também América do Sul. Por isso estamos a ver que apesar de ser uma empresa belga, com origens be sobretudo belgas, devido a todas estas aquisições e fusões que foi fazendo ao longo do tempo, acabou por uh, vender muito mais na América e produzir muito mais uh, lucros operacionais para a empresa no continente americano. A estrutura acionista é uma confusão tremenda, boa sorte para compreender toda esta estrutura que resultou ao longo dos anos de fusões, aquisições e partilha de capital de uma empresa e de uma subsidiária e depois troca para aqui, troca para colar e enfim, é um puzzle autêntico para desmistificar isto e, a meu ver, é um ponto negativo da Abinbev que dificulta a compreensão de, de não só de quem detém o quê, mas sobretudo se os interesses dos acionistas principais estão verdadeiramente alinhados com os nossos, porque a realidade é que são as famílias fundadoras belgas que têm a maior parte do capital, isso uh, conseguimos ver aqui, ok? E, um, e também, por isso está aqui, Stitching, Anja uh, Zerbush, Inbev, é, um, um, são empresas que estão às vezes em paraísos fiscais aqui na Europa, <risos> onde... onde Uh, enfim, uh, os países são mais uh, amigos dos empresários e por isso baixam os impostos, o que é bom porque faz progredir a todos, faz progredir a toda a sociedade, mas enfim, aqui a família fundadora, as famílias fundadoras belgas têm a maior parte do capital e de uma forma privada também alguns aqui, mas também são uh, os, os grandes, grandes investidores no Brasil que detêm uma componente muito importante da, da estrutura acionista. Por isso está a ver é uma confusão total, mas só para saberes que realmente temos investidores de peso uh, na estrutura acionista, só que Volto a dizer, para mim não é bem claro, não é bem transparente se eles estão alinhados connosco ou não, por isso precisamos ter aqui algum cuidado. Quanto a números, a empresa está bem e recomenda-se a sua saúde, está, está a crescer nos últimos 20 anos em uma taxa média de 1% das suas vendas, nada mal, claro que as suas vendas vão variando, há anos melhores, há anos piores, estamos a falar de uma empresa cíclica, precisamos de estar atentos aos ciclos porque de repente há eh, momentos em que o consumo de bebidas acaba por diminuir um bocadinho, embora também podemos considerar esta empresa no consumo defensivo, dado que opera precisamente no setor das bebidas. Para mim é mais cíclico do que defensivo, mas enfim, é, é argumentável se é mais defensivo ou cíclico. Já agora podes dizer aí nos comentários o que é que tu achas, se uma empresa que está nas bebidas alcoólicas é mais defensiva, cai aqui na categoria de comidas e bebidas que são sempre precisas, ou se é mais cíclica porque naturalmente em recessões consome-se menos, em expansões da economia consome-se mais. Mas diz-me aí nos comentários. Continuamos, lucros operacionais aqui também a mostrar uma tendência de crescimento no longo prazo, embora também uma vez mais com altos e baixos, mas a notar, a fazer notar aqui que realmente desde 2018 para a frente estes têm vindo a derrapar um bocadinho e deve-se muito, a meu ver, às constantes aquisições que acabam por uh, pausar um bocadinho o crescimento da empresa. Lucros líquidos oscilam bastante precisamente porque a empresa tem vindo a crescer com aquisições e fusões atrás de aquisições e de fusões e por isso por vezes há despesas absolutamente gigantes que não sendo recorrentes pesam bastante do, num só ano, às vezes por dois ou três anos nas contas da empresa. De qualquer das formas uma tendência de longo prazo de crescimento também dos lucros a cerca de 10% não te pesa Agora aqui, este é um dos meus maiores problemas com a empresa, é que os acionistas têm sido constantemente diluídos ao longo do tempo, precisamente porque a empresa tem vindo a adquirir outras, com base em quê? Com base em dívida e também em emissão de novas ações. E isto é algo que eu não gosto, eu preferia ver muito mais pelo menos nos últimos 10 anos que a empresa se tivesse endividado quando as taxas de juros tiveram a zero praticamente, na Europa a negativo, e, e por isso as empresas conseguiriam ter umas taxas muito mais interessantes para o seu endividamento. Mas enfim, a ABNBEV preferiu continuar a diluir os acionistas ao longo do tempo, embora também há que ressalvar que me parece que desde 2018 para a frente isso não tenha acontecido mais, como dá para ver nesta linha verde, que está estável aqui nas cerca das 2 mil, de 2 milhões de ações. Balanço financeiro um bocado débil, precisamente por causa destas aquisições e difusões, não é de tudo das melhores da indústria, ativos de curto prazo não são sequer suficientes para cobrir nem os passivos de curto prazo, nem os passivos de longo prazo, então é um bocado assustador a posição financeira, lá está, a empresa endividou-se imenso ao longo da história para poder adquirir tudo isto e hoje está com um débito equity de cerca de 112%, e não tem dinheiro suficiente em caixa para pagar a dívida no imediato, se assim quiser. Ou seja, mantendo tudo igual, mantendo, sabendo que a empresa tem aproximadamente aqui 12, 13 bilhões de, de dólares em caixa, precisaria de cerca de 7 ou 8 anos para pagar a dívida. Para mim já é um bocado demais. E cá está, vê a tendência de muito longo prazo, endividamento após endividamento, a empresa vem a aumentar o endividamento de repente 2008, 2009, boom, explode completamente para adquirir as outras empresas, depois lá pagou um bocadinho da sua dívida, a seguir começa a aumentar, a aumentar e de repente chegamos aqui a 2016 e boom, grande endividamento para comprar novamente, começa a descer, a descer, a descer e por isso cheiram que mais ano, é menos ano. É. Lá temos mais uma mega aquisição que acaba por aumentar o endividamento. Este é para mim um dos piores pontos da Abinbev, eu preferia vê-la mesmo abaixar muito mais rapidamente esta dívida absolutamente gigante que fez. Mas também em sua defesa a maior parte da dívida caduca só daqui a mais de 16 anos, o que é interessante, há pouca dívida a caducar no próximo ano e meio, dois anos, ok? E realmente a maior parte da dívida começa a caducar a partir dali de 2026 para a frente, com uma grande parte em 2036 e 2046, é bom, é bom ver ainda para mais quando a taxa média da sua dívida está aqui nos 4% fixa, ok, por isso mais, mais uma vez eu saio em defesa da empresa, em termos de endividamento é, bruto é mau, mas em termos da qualidade da dívida até nem é a pior de todas. E claro, a empresa tem que se focar altamente em desendividar-se, como dá para ver, só que de repente acontece um evento extraordinário no mercado e lá vai o rácio de endividamento subir novamente. Este para mim é que é um dos maiores riscos da empresa, é que aconteça uma situação grave nos mercados, como estamos a viver agora novamente em 2022 e lá tem a empresa que aumentar a dívida novamente para uh, poder continuar a financiar as suas atividades. Este para mim é um grande risco e eu espero que ela consiga mesmo reduzir bastante mais os seus rácios de endividamento. Quanto a fungos de caixa operacionais, uma empresa fantástica, nada a acrescentar, um crescimento ao longo de 20 anos, cerca de 13% ao ano, claro também uma vez mais com altos e baixos e que tem vindo a estar estável de 2016 para cá, a empresa não está a conseguir aumentar os fluxos de caixa porque está a pagar muito por adquirir outras empresas, ok? qualquer das formas, vemos aqui que é das melhores dentro do seu setor, a empresa apresenta aqui uma imagem muito interessante a mostrar os fluxos de caixa operacionais contra a margem evitada e vê-se que é sem dúvida alguma das melhores do seu setor, a par aqui com a Coca-Cola e a Diageo, pelo menos porque tudo o resto fica ali um bocadinho mais para trás. Free cash flow, para mim, é a métrica mais importante de avaliar um negócio. Lembra-te se os fluxos de caixa livre é o que nos interessa no final de todas as contas, é o dinheiro que, que nos aparece à frente a nós, acionistas, depois da empresa financiar todas as suas operações, ter pago todas as suas dívidas, ter pago aos criadores, aos fornecedores, aos funcionários, tudo e mais alguma coisa este é o dinheiro que sobra para aumentar o valor de dividendo, para fazer recompras de ações, para adquirir outros negócios, para pagar mais dívida, enfim, free cash flow é o mais importante, e a deve apresenta aqui um crescimento de cerca de 16.2% ao ano no longo prazo, é bom, embora uma vez mais está aqui estável desde 2016 para a frente. Quanto a margens, podemos ver que a margem bruta está aqui bem estável, ok, aqui entre os 55, 60% normalmente, por isso nada a assinalar, está ótimo para a empresa de consumo que é… Quanto à margem operacional também de 25% a 32% nos últimos anos, está ótimo, agrada-me bastante ver, ok? Margem líquida já nos mostra alguma da ciclicidade da empresa, embora uh, também tenha a ver, uma vez mais digo, com as suas aquisições, ok? O uh, 8,6% neste momento não é nada de extraordinário, Preferi vê-la, sem dúvida alguma, aqui entre os 15, 20%, mesmo que eu seja mais conservador e falo de uma empresa, assumo que estamos perante uma empresa de consumo, 10, 11, 12% seria bom. Okay. Margem free cash flow, já é melhor cerca de 17% agora e que nunca veio abaixo dos 11% nos últimos 15 anos, pelo menos, e isso mostra que realmente a empresa, apesar de tudo, consegue gerar bom dinheiro uh, de, das suas receitas, no final de todas as contas uh, há um bom dinheiro retido que depois serve para outras atividades. Quanto aos três R's, temos aqui um ROA de 7,4% neste momento, nada de especial, preferia ver isto acima dos 15%, por isso o dobro, okay? retorno sobre os ativos nos 2,2%, 2,3%, também nada de especial, estamos a falar de uma empresa de consumo, normalmente tem, tem retornos sobre ativos mais baixos, tudo bem, mas eu preferia ver tal e qual como foi lá atrás, em 2013, 2014, a chegar quase aos 10%, e depois retorno sobre capital investido abaixo dos 10%, também me desilude um bocadinho, pois preferia uh, ver uh, uma situação melhor. Ainda para mais porque este retorno sobre capital investido não está, a conseguir pagar os custos desse capital, ou seja, temos aqui uma diferença de menos 5% quando comparamos o ROIC com o WACC e isso não me agrada de todo. Agora, parte boa, a empresa distribui dividendos e, e é isso que os acionistas gostam, é de estar à caça do dividendo, só que, no entanto, há aqui algumas situações que... <risos> não me parecem uh, pelo melhor. Ok? À custa destas aqui de fusões constantes, tal qual como eu te disse atrás, eu achava que a estrutura acionista não era uh, mais amiga do pequeno acionista, e mostra-se aqui essa realidade, depois das fusões multimilionárias que, que aconteceram, o pequeno acionista é que saiu prejudicado porque uh, levou uma talhada de cerca de 75% no dividendo de 2017 para a frente. E isso é uma bandeira vermelha para a empresa. Dividend para ratio aqui neste momento também nos 27%, nada mal, é, é pago, é distribuído parte dos lucros da empresa de forma muito conservadora, isso é bom, aplaudo a, a administração por isso, mas há anos em que realmente os lucros distribuídos foram absolutamente chorudos, talvez por causa destas questões das aquisições e difusões, e isso já é algo que eu não gosto tanto porque pode descapitalizar a empresa, é preciso algum cuidado quando se ultrapassa um payout ratio de 100%. Vamos a uma avaliação rápida da empresa, temos neste momento aqui preço face às vendas, aqui cerca de duas vezes, estamos a pagar cerca de duas vezes as vendas, não parece nada mal, é, é dos valores mais baratos dos últimos tempos, sem dúvida alguma, ok? Agora quanto ao price to earnings, Aqui para mim mostra muito a, a ciclicidade que pode esta empresa gerar e está a a tal dualidade de ser uma empresa de consumo defensivo, mas ao mesmo tempo também se calhar uma empresa mais cíclica, por causa das aquisições, claro está, já sabes, e por isso está aqui o resultado final. Para mim está um bocadinho cara demais para aquilo que oferece em termos dos lucros, e quanto aos fluxos de caixa livre, a empresa está a voltar a ficar relativamente barata, mas uma vez mais eu preferia vê-la a desendividar-se primeiro e depois sim, até eu consideraria que este valor do price to free cash flow era bastante atrativo porque sabia que esse, esse dinheirinho que sobra iria servir, por exemplo, para aumentar o valor do dividendo, ou comprar ações no futuro. Para já, sei que infelizmente vai ter aqui tudo para abater a dívida e isso não é assim tão bom. Ok, aliás, o dividend yield também está aqui a cerca de 0,91%. Não é pechincha nenhuma, pelo contrário, está nos valores mais baixos dos últimos anos. E este, esta é uma métrica que tu tens que ver. Ao contrário, quanto maior é o dividend yield, melhor. Quanto menor, pior. Enfim, de uma forma geral acho que a empresa está mais cara do que o mercado, do que o setor onde atua, isso desce principalmente às fusões e aquisições que foi fazendo ao longo do tempo e que ainda está a pagar a fatura disso, principalmente com uh, aquisições dos últimos 10 anos, ok? Não é para mim o mais atrativo, ainda para mais há aqui fatores de risco a considerar, entre os quais uh, a inflação das matérias-primas neste momento, nós estamos em 2022 a ver este risco a materializar-se, o preço das matérias-primas está a crescer de uma forma uh, brutal, não é? Principalmente por causa da toda a situação de conflito que está acontecendo na Ucrânia e com o impacto das sanções à Rússia, são dois países que nos fornecem uma parte considerável do que toca aos cereais, inclusive cereais que são usados para mais tarde produzirmos estas cervejas, ok? E depois, claro, temos também a instabilidade política e social em mercados emergentes. Para mim, é um risco muito grande. A empresa, como te mostrei lá atrás, está muito exposta uh, aos mercados da América Latina, América Central, América do Sul, e por isso é, é realmente para mim algo mais uh, preocupante, porque há conflitos, há manifestações graves, há, há tumultos por vezes, e, e para mim há, há aqui algum risco de exposição a esses mercados, mas o maior risco de todos, sem dúvida alguma, tem a ver com o subendividamento da empresa. Debt to equity nos 112% é um valor muito, muito alto, uh, a meu ver, para aquilo que, que a empresa está a produzir. Eu preciso de ver o desendividamento da empresa a ser aplicado rapidamente. Quanto a perspectivas futuras, nós somos agora quase 8 bilhões com B de pessoas no mundo, é absolutamente impressionante, estamos quase a bater a marca dos 8 bilhões. Mil Talvez quando eu acabares de ver este vídeo já tenhamos passado deste número, não sei, mas é absolutamente impressionante o crescimento dos humanos que, que está a acontecer e as tendências demográficas e sociais estão aí para continuar e por isso acredito mesmo que cada vez haja mais pessoas entrar na idade adulta com capacidade monetária para consumir cervejas. Lembra-te, a Abinbev tem mais de 600 cervejas diferentes para oferecer a toda esta malta. E, e a realidade é esta, uh, uh, há muita, muita gente uh, a crescer... Uh, Há uma classe social média a crescer o seu poder de compra muito rapidamente e, e isso vai beneficiar tremendamente o consumo de, destas bebidas, ok? E ainda para mais, uh, a tem investiu bastante nos seus segmentos mais premium, aquilo que eles chamam mais premium, embora para mim não é tão premium assim, mas ok, são comentários à parte, e, uh, e principalmente na China isso tem apresentado um crescimento absolutamente brutal. Ainda temos uma aposta grande na digitalização das vendas, a empresa está aqui a investir bastante, por exemplo, aqui na aplicação do Z Delivery, que eu gosto bastante do nome, e é uma aplicação que está a crescer a olhos vistos para entregar o que é em casa, Cerveja fresquinha, <risos> ok? Ou seja, se assim tínhamos a Uber, o Takeaway, etc., a trazermos comida quentinha para casa, agora já temos aplicações a trazermos as bebidas frescas até casa, no conforto do nosso sofá, e, e só a Z-Delivery já... Uh, já cobre mais de 50% da população brasileira e lembra-te, são muitos mais milhões do que aqui em Portugal. E, uh, enfim, o Zé Delivery também tem vindo a aumentar, tem vindo a expandir pela América, se já cobre mais de 10 países da América Latina, é ótimo ver, tem um crescimento absolutamente impressionante. Durante a pandemia, então, a pandemia beneficiou imenso o negócio, cresceu cinco vezes em dois anos, é um número absolutamente gigante. E com isto, os analistas estão otimistas para a empresa, presumem que o crescimento das receitas vai ser aqui na ordem dos 4,6%, 4,7% e que os lucros vão aumentar 16%. Parecem otimistas demais, a meu ver, para, dada toda esta situação da empresa. E por isso, fazendo aqui agora uma conclusão, eu acho que há aqui pontos positivos e pontos negativos a assinalar, claro está, que me puxam por uma decisão que eu já te digo. <risos> em primeiro lugar, pontos positivos, nós temos aqui um claro líder global no seu setor, domina completamente o mercado com mais de um quarto desse mercado, ok? Estamos num setor que podemos ter aqui um mix entre defensivo e cíclico, mas de qualquer forma é no consumo e nós vamos precisar sempre de consumir uh, bebidas. Eu sei, podemos argumentar aqui se precisamos, assim, tanto de bebidas alcoólicas ou não, mas a realidade é que com 8 bilhões de pessoas praticamente no mundo há muita gente a consumir bebidas alcoólicas, ok? As receitas estão eh, bem diversificadas geograficamente, parece-me que sim, e a eh, empresa tem vindo a investir bem na digitalização das suas vendas, é algo que eu também gosto de ver, principalmente esta questão que te falei no Brasil e, e no resto da América Latina. A empresa está a investir bastante na uh, premiumização, não sei se este termo existe, claro que não, <risos> mas na, está a apostar bem nas suas marcas premium para expandir e, e para já, para já, parece-me que a empresa está a fazer uma pausa nas suas aquisições, o que é bom, ok? Quanto a pontos negativos, acho que a estrutura acionista é demasiado complexa para nós compreendermos, Acho que os interesses dos acionistas maioritários podem não estar tão alinhados com os nossos pequenos acionistas, precisamente por causa desta misturada toda. O crescimento, a meu ver, o crescimento da empresa tem sido bastante inorgânico e eu preferia ver um crescimento mais orgânico pelo, pelo aumento de vendas dos seus produtos ou pelo desenvolvimento de, de cervejas novas ou produtos novos e não tanto pela aquisição de outros mas enfim, foi a estratégia da empresa. E claro, o endividamento está muito, muito elevado para o, o meu gosto e eu acho que isto vai continuar a ser uma pedra no sapato na evolução da empresa, ok? Agora… Ainda para mais, ainda para mais, uh, depois de ter adquirido quase tudo o que mexe, a empresa não tem muito mais por onde crescer quando já se está num negócio maduro, quando todo o setor em si, o setor cervejeiro, já é bastante maduro. Uh, o crescimento é quase anémico, estamos a falar aqui 2, 3% ao ano, não é nada especial a nível global e, e por isso, sinceramente, é um, um ponto negativo. E por último, a avaliação. Apesar de estar mais barata do que há uns meses atrás, para mim não é nada de especial face a tudo o resto que falei anteriormente. Já sabes, temos que olhar para a avaliação em perspectiva com os fundamentais, sempre. Ok? Nós não podemos olhar para a avaliação das ações e presumir se está barato, caro ou corretamente precificado se não conhecermos os fundamentais da empresa. Por isso é que eu estou sempre a dizer-te para estudares as empresas de uma ponta à outra para estudar a fundo o modelo de negócio da empresa, para depois sim compreender se o preço das ações está adequado num dado momento ou não, ok? E se precisas de ajuda, se precisas de ajuda nesta demanda de estudar as empresas, porque eu percebo que o seu trabalho, são muitas horas do dia que estás no teu emprego, depois chegas a casa e tens a tua família para cuidar e não tens tempo nenhum para analisar empresas, eu percebo isso perfeitamente e por isso é que eu faço esse trabalho por ti. Esta é uma das empresas que partilhei a análise super, super completa com o, os investidores do Yellow Elite Pro, ok? Do meu serviço de subscrição do Yellow Elite Pro. Posso-te mostrar aqui. Estamos a falar de uma mega, mega análise, como vês, super completa, com, com realmente bastantes páginas de conteúdo de grande, grande valor e que, e que por isso tenho a certeza que tu vais beneficiar do conteúdo que eu partilho aqui contigo no ILLIT Pro, ok? Por isso, se não tens tempo para avaliar empresas, ou se não queres fazer de tudo, porque queres dedicar o teu tempo a outras coisas da vida, está tudo bem, ok? E, mas ainda assim, se tu queres realmente ter alguém que faça o trabalho por ti, que se dedique diariamente a estudar as empresas a fundo e depois partilhe contigo as análises para tu tomares uma boa decisão para o teu portfólio, então... Vê aqui o link em baixo, depende da época em que estás a ver isto, ou pode estar aberto ou pode neste momento as inscrições estarem encerradas, mas de qualquer forma traz uma lista de espera que podes subscrever e vou-te notificar assim que abrimos novas oportunidades para subscreveres este serviço absolutamente fantástico, ok? Como podes ver, análises ultra completas, espero que tenhas gostado desta análise à ABINBEV. Diz-me aqui nos comentários também se, qual foi aqui o teu principal insight da AbinBev e se investirias nela ou não. Fica à tua espera e uma chalça lucrativas. Tchau, tchau.